E aí, gente verde, todo mundo bem? Eu espero que sim, mas se você não tiver, aqui é o lugar exato, aqui é o lugar ideal para você estar tá assistindo esse vídeo agora, porque hoje a gente vai falar de problemas de saúde mental que pode ser que você não conheça. Meu nome é Luiz Mourão, sou um dos professores de fitroenergética aqui da Luz da Serra e fica comigo que nesse vídeo a gente vai falar de 5 sinais de problemas de saúde mental. Pode soltar a vinheta. Então pessoal, muitas vezes né, a gente é consumido pela nossa vida, rotina, obrigação, família, trabalho, relacionamento, a vida como um todo, né? nossas obrigações, nossas responsabilidades, acabam que se a gente não tem um controle, se não tem equilíbrio, se não tem alguma forma da gente tirar essa energia, acaba que a gente não consegue focar naquilo que importa que é em nós mesmos. Né? Apesar da gente ter as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, a gente não consegue fazer nada se a gente não está bem. E daí hoje, focando na saúde mental, a gente vai falar sobre cinco sinais que você vai perceber, que você vai conseguir perceber em você uh, se você está bem, se você está completamente equilibrado, se está faltando equilíbrio. Então o primeiro deles é a procrastinação. Muita gente acha que a procrastinação né, é a arte de deixar para depois aquilo que eu poderia fazer agora. E de alguma maneira isso é mas não necessariamente por preguiça tá? geralmente a pessoa que procrastina, o procrastinador e é uma palavra que trava a língua, procrastinador, procrastinador, procrastinador é... é, uma, é uma, um comportamento de uma pessoa insegura, uma pessoa rígida uma pessoa perfeccionista vamos olhar direitinho o que significa cada um a pessoa quando ela procrastina é menos por preguiça e mais por vontade de fazer certo vontade de não errar a procrastinação, na verdade, é um orgulho, é um medo do julgamento disfarçado. Quando eu procrastino muito para fazer alguma coisa, quando eu tenho muita resistência e rigidez para colocar algo em ação, é porque eu estou mastigando, estou digerindo, estou ruminando aquilo dentro de mim porque eu consiga olhar todos os pontos cegos possíveis e antecipar aquilo que possa vir a dar errado para eu já né, ter uma solução para aquilo. Na verdade, esse perfeccionismo que vem né, inerente e de uma forma oculta dessas pessoas que procrastinam, uh, na verdade isso é um medo de julgamento, é um orgulho, né, que a pessoa não quer fazer errado, a pessoa não quer errar. Só que a perfeição, né, a palavra perfeição, ela vem de aperfeiçoar. Eu só consigo aperfeiçoar quando eu faço e não dá certo. Eu só consigo aperfeiçoar quando eu tento e dar errado. E daí eu vejo onde eu posso mudar e daí eu consigo voltar para a direção correta. Então, a pessoa né, que ela é procrastinadora, a pessoa que exercita procrastinação, na verdade, uma pessoa que ela está com medo do julgamento. Então, ela precisa trabalhar essa questão. Se você é procrastinador, se julga procrastinador, alivia um pouco a mão, trabalhe um pouco. Aceita o erro como um mestre bondoso, aceita o erro como uma possibilidade de evolução. Aceita, não fica se chicoteando, não fica se julgando, não fica se maltratando por causa de uma coisa minúscula. Pega esse aprendizado, transforma em produtividade e segue sua vida feliz e a gente já vai continuar nossa lista. Muito bem, o segundo item da nossa lista que fala, indica né, e sugere que a gente tem um problema de saúde mental é a desorganização física. Mas a desorganização física, assim como a doença no corpo físico, ela é apenas um reflexo daquilo que acontece na nossa energia. Cada problema, cada sentimento e pensamento é um campo de energia. E se na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu estou exercendo, exercitando a desorganização física, bagunça, as coisas fora de lugar, principalmente se a pessoa daquele tipo assim, ah, na minha, na minha bagunça eu me encontro. Se está bagunçado, a pessoa ela sabe reconhecer bagunça, sabe reconhecer que ali não tem uma ordem. E a bagunça, a desorganização do ambiente de trabalho, a desorganização do ambiente né, de, de casa, o ambiente caseiro, nosso lar, nosso trabalho, independente de onde que seja, é um reflexo de desorganização mental. E quando eu estou com muita desorganização mental, pensamento acelerado, né? pensando muita besteira, pensando muita negatividade, pensando muita pessimista, de uma forma pessimista, isso pode me gerar ansiedade, pode me gerar depressão, pode me gerar enxaqueca. Se é muito pensamento, pode culminar na sinusite, rinite, né? que são reflexos do corpo físico de uma desorganização mental. Então, se você está passando por problemas, ou você conhece Alguém que está né, tendo esse tipo de comportamento desorganizado, conversa com a pessoa, tenta acalmar ela, tenta falar para ela assim uma dica, né, que pode dar certo para combater essa desorganização mental, é tirar da cabeça e colocar no papel. É você trazer clareza e especificidade para aquilo que você está fazendo. Quanto mais detalhes você tirar da cabeça e colocar no papel, são coisas a menos de você lembrar. Então, uma possibi possibilidade de você tirar todas essas informações da cabeça e conseguir organizar melhor os seus pensamentos. Quando você coloca numa agenda, no planner, num, num bloco de anotações, num caderno de demandas, numa lista de pendências, você consegue se programar, se organizar e quando você está com uma cabeça limpa, o seu ambiente fica limpo também. Então a gente já viu procrastinação, desorganização e agora a gente vai para o próximo. O terceiro sintoma que a gente tem de um problema de saúde mental é o sintoma físico. Tá? Então, Muita dor no corpo, dor de cabeça, a própria sinusite, né, por excesso de pensamentos que eu citei aqui agora há pouco. A própria unha encravada, dor nas articulações, dor na junta, no joelho, dor nas costas. Isso tudo mostra excesso de inflexibilidade, mostra excesso de rigidez mental, mostra excesso de uma energia parada no nosso corpo mental. E tudo isso, Ramatiz né, já falava que o corpo físico é o mata-borrão do espírito. Sabe mata-borrão? Quando, naqueles tempos antigos, a pessoa pegava uma pena, molhava no tinteiro, ia escrevendo, depois jogava uma areiazinha, soprava, ou então, quando não tinha areiazinha, passava, tipo, uma meia lua, aquilo é um mata-borrão, que é para tirar o excesso de tinta do pergaminho, daquela, daquele papel. O corpo físico, né, enquanto mata-borrão do espírito, tira esse excesso energético do nosso, campo físico, do nosso campo energético e coloca no nosso corpo físico. Então, sintomas físicos, né? como dores, como sinusite, dor de cabeça, enxaqueca, isso tudo são sinais de que a nossa mentalidade, né, o nosso corpo mental, ele está muito descontrolado, está muito acelerado e isso né, não só gera esse tipo de, de dores no físico, como também gera cansaço, porque o cérebro, enquanto o órgão, né, como o órgão que mais consome energia do corpo humano, quando a gente está com esse mental acelerado, o cérebro precisa de muita muita energia para trabalhar, e daí você não tem essa organização, se eu tenho esse pensamento acelerado muito frequentemente, é como se mesmo trabalhando sentado o dia inteiro, quando chega o final do dia, eu tô lá cansado, tô lá assim sugado, exaurido, num, eu sento no sofá lá em casa, é como se abrisse um buraco negro, sabe esse tipo de situação que você não tem ânimo para nada, não quer tomar banho, não quer jantar, só quer ficar lá prostrado? isso trava inclusive prosperidade, então se isso está acontecendo com você, presta atenção se no seu dia a dia você não está forçando muito a cabeça, se você não está tirando tempo para poder né, se recarregar, se reabastecer de energia vital, de energia mental principalmente, até porque quando eu fico com muito pensamento acumulado, estou com muita dor no corpo físico, estou muito cansado, os nossos, né, nossos relacionamentos tendem a desequilibrar, porque como eu já estou cansado, já estou sem energia, se alguém, né, um amigo me pede ajuda, um namorado, uma namorada, um parceiro, um cônjuge, vem conversar comigo pedindo algum auxílio, ou me contar de algum problema que ele teve, ou me pedir ajuda para resolver algum problema que ele está passando, qualquer coisinha a mais é como se fosse a gota que fizesse o copo derramar. Eu já estou tão cansado, já estou tão exaurido, estou tão cansado, com tanta dor, que qualquer coisa a mais já vai, fazer, já vai ser a gota d'água para o copo derramar. Então, uma dica, né, se você está com... Problema mental, se você está com cansaço mental, acho que melhor dizendo, se você está com esse cansaço, mantém perto de você um manjericão. Pega, faz a bioplasmia como a gente ensina nos nossos treinamentos, nos nossos cursos. Faz a bioplasmia que é você passar a mão no manjericão, cheira um pouquinho, coloca no coração, acho que coloquei no microfone, se tiver microfone pode colocar também. Passa no, microf... Passa no manjericão, coloca um pouco na cabeça, coloca nas têmporas um pouco, respira aquela energia, respira, sente aquele aroma. Porque o manjericão, ele age, a energia dele é para reabastecer a nossa energia mental. Então, se você está com problemas mentais, o manjericão vai te ajudar. Então, repassando, procrastinação, desorganização, que pode ser física ou mental, sintomas físicos, cansaço e problemas em relacionamentos, conflitos amorosos, afetivos em relacionamentos. Esses são os cinco sinais de problemas, né, riscos de saúde mental, por causa de uma atividade cerebral acelerada. Toma cuidado com isso e tenha sempre um manjericão do seu lado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre como a fitoenergética, a fitoenergia das plantas, pode te ajudar em questões rotineiras, do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, continue acompanhando aqui o canal e se inscreve no workshop da fitoenergética que vai estar aqui na descrição. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.